Ah, Senhor e esse modo em Cristo Jesus, estamos aqui hoje na lição 7, a fé no sério, o evangelho dos milagres, que eu vos fala: eu vou ser bom em Cristo, professor Ronald, sou reitor do Instituto Teológico Metanoem. E convido você a se inscrever no canal, se ainda você não se inscreveu, deixar seu like, tem um sininho na parte superior, clica nele, para você receber as notificações todas as vezes que houver material novo para vocês. Amém? Vamos aqui então a o evangelho dos milagres, no seu texto, Aureus de Marcos, 24, onde diz, por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo eis. A verdade aplicada disse na vivência dos problemas e das adversidades da vida, na ou perceberemos na fé Cristocêntrica Temos três objetivos, mostrar que a fé é fundamental para o milagre, ensinar que recorrer a Jesus é vivenciar o milagre e explicar que milagres são possíveis aos que creem. de referência, Marcos capítulo 2, Versículos 1, 3, 5, 6, 7, 10 e 11. Por favor, você lê aí que eu vou já para os comentários. Na introdução disse: veremos na presente lição o poder e a compaixão do servo demonstrados na operação de milagres, assim como a relevância da fé cristocêntrica que se expressa no clamor, na busca, submissão. A perseverança por parte dos necessitados. É, a fé no servo e as suas consequências. Temos três subtítulos. Os amigos, o paralítico, demonstram a fé no servo. Um dos principais da sinagoga demonstrou fé no servo. E uma estrangeira demonstrou fé no servo. É, a fé no servo e as suas consequências o evangelho de Marcos traça com graça que todos aqueles que recorreram ao servo com fé foram socorridos por ele. Pode-se dizer, portanto, que essa fé verdadeira em Jesus Cristo, além de nos salvar do inferno, traz cura para a alma e o corpo. Meus amados notas lições que eu tenho comentado, tá? Mas aqui também vou comentar diante dessa, dessa parte que nós desse comentário do seu autor, né? Que nos coloca porque quê? Que quando nós aceitamos Jesus, também temos, tá? O direito de receber também a cura, tá? Assim, às vezes você já ah, mas como assim temos o direito? Não é direito porque eu sou bonzinho, você é bonzinho. Não. Tá, mas porque estamos em Cristo Jesus. Tá. É muito importante que nós suba, saibamos diferenciar isso, discernir isso. Em Adão, nós estávamos lá no Jardim no início, estávamos ligados a Deus, porque eles não creram no que Deus disse. Houve um rompimento né, na, na conexão, da comunhão com Deus. Esse rompimento, essa quebra de relacionamento com Deus gerou em nós a fraqueza no corpo, a doença, a enfermidade e, por fim, a morte, o pecado, tá? Então, é muito importante entender, agora que aceitamos Jesus, estamos reconectados e reinicia o processo tá? de restauração. Tá? Então, se você está em Cristo, tá? nele tá? você pode ser curado, Ok. Os amigos do paralítico demonstram fé no servo. Enquanto Jesus estava anunciando a palavra, quatro amigos trouxeram um paralítico para ser curado pelo servo. Movidos por uma fé gigante, estes amigos venceram as dificuldades que o momento apresentava. Quando tomaram a atitude de abrir um buraco no telhado da casa, fazendo o amigo chegar até a presença de Jesus, o servo, onde aconteceu o milagre. Bom, é, deixa eu informar para você tá? que é interessante que se você vai nos livros de cultura é, judaica, nos tempos de Jesus, tá? é, livros de maneiras de costumes, você vai ver que todas as casas daquele período, tá? praticamente todas, tá? elas eram pequenas, com janelas pequenas, portas estreitas e do lado de fora tinha uma escadinha que subia ao telhado lá no telhado, tá, havia, né, é, o, o, o telhado igual uma laje, tá, feito de barro, né, bambu e palha. tá, e aí, tinha seu parapeito, né, é, pela lei eles né, tinha que ter o um parapeito, tá, esse telhado, tá, para que ninguém caísse. Então era fácil subir no telhado. Agora o trabalho, tá, era abrir, né, o telhado. Claro, era barro, seco, né? de palha, bambu, né? uma mistura, tá? Mas os amigos do paralítico fizeram esse esforço, tá? Para abrir o buraco e colocar -o diante de Jesus. Eu não, não sei claramente, porque o texto não diz, tá? Mas pode ser duas opções, tá? Ou o paralítico tem muita fé, né, para influenciar seus amigos, para levarem ele dessa forma até Jesus, ou também pode ser que os amigos que têm bastante fé querem ver o um amigo é, abençoado. Ou, uma terceira opção, tá os dois, tantos amigos quanto o paralítico tem fé, somam a sua fé tá e são né, levados por essa fé até Jesus sabemos que a Bíblia diz que vendo-lhes a fé, né? O texto não deixa é claro se Jesus está vendo a fé dos amigos ou no paralítico, mas vendo-lhes como é plural, eu acredito que ele é todo o grupo, tá? Jesus está vendo a ação. A fé só é possível ser vista quando a gente age. A fé intelectual olha dificilmente vai trazer resultado fé intelectual é consentimento que Deus faz a Bíblia diz que os demônios tremem eles sabem têm certeza que Deus faz tá? mas a fé deles é intelectual porque não leva eles ao arrependimento à ação tá então interessante tá então, muitas às vezes às vezes as pessoas acreditam na cabeça, mas não no coração. um consentimento intelectual, mas não é uma fé profunda que os movimente, amém? E a fé que traz o milagre é a fé da ação. Um dos principais da sinagoga demonstrou fé no servo. Na passagem em que Jairo recorre ao servo, podemos nos aprofundar sobre a fé, esta abordagem do pai aflito nos mostra que o impossível pode acontecer quando Jesus intervém. Após curar, uma mulher que tem o um fluxo de sangue, ele agora ressuscita a filha única de um líder religioso, mostrando que ele também tem poder sobre a morte. É interessante o contexto, tá? É, vocês sabem. Que é normalmente que você que estuda né, a, a Bíblia, você que é aluno da EBD, né você sabe que normalmente o, o pessoal da sinagoga, os fariseus, os saduceus, né, os escribas, era contra Jesus. Mas quando a dor aperta, né, é interessante isso: que às vezes a dor, a aflição né, que nós passamos, nos faz tomar decisões, tá? que vão, às vezes, contra nossos conceitos formulados, formatados, tá? Então, Jairo é um dos, da, dos principais da sinagoga, né? Mas ele se permite ir até Jesus, a filha está doendo, né? E quando eles estão conversando, alguém chega e diz, não perturbes mais o mestre, porque a tua filha já morreu essa uma voz, tá? De alguém disse: "Olha teu milagre não tem mais, gente, já morreu". Jesus, ouvindo isto, interfere nessa fala, tá? E Jesus fala assim: "Não temas, crê somente". Isso aqui é de suma importância, tá? Para que nós conquistemos nosso milagre. Por quê? Eu decido se eu vou ouvir aquela pessoa que disse não tem mais jeito ou eu escuto a voz de Deus que disse crê somente. Jairo, se permite acreditar em Jesus independente daquelas vozes das outras pessoas que dizem, olha, não tem jeito, já morreu. Hum? Essas pessoas podem ter enfatizado, né? eu vi sua filha, está morta, meus olhos viram, está morta não importa. É a fé, né? é você dar ouvidos àquilo que Deus disse, independente, tá? dos recursos naturais nossos, ser ouvido, ser audição, né? ouvidos, tá? ou visão. nos diga o contrário, mas a palavra traz resistência o que ela diz. Tá? então Jesus disse não temas, crê somente e o milagre aconteceu. Um ponto 1.3, uma estratégia demonstrou, demonstrou fé no servo, uma estrangeira, aliás, né? Marcos conta que apareceu uma mulher cananeia que faz uma petição, não para ela, mas para o servo libertar sua filha das forças que a oprimia. A Bíblia diz que essa mulher, aliás, que Jesus estava né, nas partes de, de Tiro, e Sidom. E a mulher era da região da Cirofenícia. No versículo 26 nos informa. Agora, deixa eu esclarecer para você. Em, na geografia bíblica, você vai perceber que Cirofenícia é uma região onde se encontra Tiro e Sidom. Tá? Então, Jesus estava nas proximidades, tá? E nessa região, tá? essa, essa mulher, né? Que é Cirofenícia, tá? ela é, se vê aflita né? sua filha está aflita por forças malignas essa mulher clama não dá para Jesus se esconder né? ela fica bem vindo gritando atrás os discípulos incomodados tá é, diz Senhor des despede ela aí Jesus se contrapõe né? de uma forma no mínimo curiosa é, para com aquela mais desesperada quando diz deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Bom, se você conhece já esse hebraísmo, nos chamamos, tá? aqui é o contexto, né? é, normalmente os gentios são considerados imundos. Tá? Igual um animal, né? o cachorrinho é um animal imundo. Então, é, você é não comestível dentro da cultura judaica, você é imundo, tá? Então, o gentio também é considerado imundo. Os filhos são é, os judeus, né? Então, Jesus disse, olha, eu vim para os judeus. É, os gentios, desculpa, mas não dá, né? Os cachorrinhos. Essa mulher, tá? Ela persiste, eu gostaria que você compreendesse isso. Essa mulher não fica, não se permite ficar ofendida, tá porque Jesus disse que não dá para dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Está chamando essa mulher de imunda, mas aquela mulher, sabiamente, ela diz, Senhor, os senhores dão as das migalhas para os cachorrinhos. Tá? Essa mulher está dizendo, não importa é, como agora está, neste momento, minha situação, né? mas eu quero minha bênção. Tá? Agora, se você olhar, né? eu acho muito interessante em Mateus 6,26, 26, tá? você pode ver lá, tá? eu não coloquei aqui o texto, mas Mateus 6,26, Jesus disse que o vosso pai dá alimento às aos passarinhos, ou seja, aos animais. É, e essa mulher, né, sabiamente, tá, a Bíblia não diz que ela ouviu, tá, o sermão do monte, mas essa mulher, sabiamente, ela pega isso, ela se coloca na posição, tudo bem, existe uma prioridade, tá, mas Deus, né, ama todas as criaturas, Deus sustenta todas as criaturas, Deus dá pão aos passarinhos, aos cachorrinhos também. Né? Essa mulher se sente perseverante, ela aceita, tá? ela não discute, tá? ela persevera e disse migalhas, pelo menos, está valendo. Isso é muito lindo, é, Jesus ela admira a fé daquela mulher. Tá? disse essa fé né, grande é a tua fé vai ser feita conforme as tuas palavras então o que nos faz tá, é, ter a benção não é uma posição tá, é, cultural social tá, mas sim a nossa fé amém é recorrer ao servo e vivenciar milagres recorreram a Jesus pela cura da sogra de Pedro, o leproso recorreu ao servo por sua cura, o cego Bartimeu recorreu ao servo por sua cura. Mostrando um cenário glorioso e rico, Marcos relata que nos dias de Jesus, muitas pessoas que recorreram ao Senhor e por ele foram tocadas, receberam a cura de suas enfermidades. Vejamos aqui é, a cerca da sogra de Pedro. Nos três anos de seu ministério na terra, Jesus realizou vários milagres. Um desses foi a cura da sogra de seu discípulo, Pedro. Marcos informa que, ao entrar na casa de Pedro, falaram do estado de saúde da pobre mulher que estava febril. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e levantou, e a febre deixou, e serviu os né? é, contextualizado o texto paralelo em Lucas 4, versículo 38 e 39, você vai ver que o Lucas, o médico, né? ele constata né? que era uma febre muito alta. Agora, quando eu digo constata, eu estou dizendo que ele pega informações. Tá? porque Lucas só se converte tá no ministério de Paulo Ok claramente isso outra observação que Lucas disse que Jesus repreendeu a febre tá? é muito importante essa postura essa posição de poder diante da doença tá lembra da lição anterior se você não participou veja a lição anterior onde nós colocamos a diferença de autoridade e poder Ok então Jesus repreende sai né essa febre ele repreende tá essa postura que nós também devemos tomar é, o leproso recorreu ao servo por sua cor e aproximando-se de um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar. -me. Nessa hora assistimos que mais uma vez o Filho de Deus teve compaixão e disse: Quero ser limpo. Tá, é essas questões são importantes. A compaixão, porque Jesus estende a mão, toca naquela pessoa. Tá? É, essa pessoa é leprosa, não poderia ser tocada, você sabe disso. Na outra lição nós comentamos já isso, né? Que não poderia tocar porque é leproso, mas quando Jesus toca, não é a lepra que passa a Jesus. É o poder de Cristo influencia aquele corpo inferno. É bem claro que João disse na sua epístola que aquele que está em nós é maior do que aquele que está lá fora. É muito interessante isso, porque quando Jesus toca, tá, antes dele né, é, fazer qualquer coisa, tá, ele tira a dúvida daquele homem, porque ele disse, se queres, bem podes, ou seja, ele está dizendo, eu não sei se da tua vontade, eu não sei se o senhor quer, porque eu sei que o senhor pode, mas se o senhor quer, é outra história. Jesus esclarece rapidamente, quero ser, -me. tá? É, que essa resposta seja para você também, se ainda você estava em dúvida que Jesus queria te curar, escute, quero ser, -me limpo. Amém? O cego Bartimeu recorreu a servo por sua cura. Podemos dizer que Bartimeu agradou servo, pois mostrou ser um homem de fé. Marcos relata que ao ouvir alguém dizer ser Jesus de Nazaré, que estava passando por ali, o cego começou a gritar, dizendo, Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. Bom, aqui nós vamos entender muita coisa, né? Mas vamos enfatizar apenas duas, tá? É, se bem, Bartimeu podia ser cego fisicamente, contudo, conseguia enxergar o invisível, né? Eu acho interessante porque a Bíblia diz tá, que ouvindo que era Jesus e a ciência né? nos prova que quando um dos nossos órgãos é afetado, o cérebro, ele faz um processo de adaptação. Eu acho interessante isso, que a Bíblia coloca aqui ouvindo que era Jesus, tá? é, Veja que esse homem tem dois recursos, a audição tá? e a fala. Então, ele grita, tá? É, porque é esse recurso que ele tem, né? E ele ouviu. Ele ouviu que Jesus está passando, a audição dele é muito boa. Ele grita, né, sem parar, porque é o recurso que ele tem. Tá? O que, que eu quero dizer? Use aquilo que você já tem, para que o milagre venha para você. Tá? E Jesus parou né, e curou esse homem, porque ele usou o que ele tinha. Ele poderia reclamar. Ele poderia murmurar e dizer assim, ah, eu não enxergo nada, como é que eu vou chegar onde Jesus está? Eu nem vou pedir a cura, nem vou gritar. Poderia se conformar ao olhar sua limitação. Mas esse homem usa o que tem para ter seu milagre. Eu desafio você, eu convido você tá, a usar o que você tem já né? e provocar o teu milagre. Três, A fé no servo nos mantém firmes, a fé no servo realiza o impossível, a fé no servo faz a diferença e a fé no servo produz milagres. A Bíblia nos faz ver que não estamos desamparados, estamos certos de que quando estamos enfadados e não sabemos mais o que fazer, podemos recorrer a Jesus, confiando que Ele nos socorrerá. É, a fé no servo realiza o impossível. O fluxo da história nos faz ver que, nesta hora, algumas pessoas trouxeram ali um homem que era surdo e falava com dificuldade, ou seja, era meio gago, né? E eles a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus tira o homem do meio da multidão, põe né, os dedos tá, no ouvido dele, vai cuspir né, e tocar na língua do homem. Nesta hora, Jesus olhou para o céu, né? deu um, um suspiro profundo e disse ao homem, é fatal, né? isto é, abre-te. É interessante o procedimento que Jesus faz. Jesus, ele sabe qual é a direção do pai, tá? ele sabe também que essa atitude, né? algumas pessoas podem se escandalizar, podem achar muito diferente isso, Tá? Então ele retira do meio da multidão, né? Imagina você, tá? Ver Jesus, né? Colocado os dedos no ouvido, né? Do homem cuspindo e tocando a língua, né? Muita gente ia escandalizar. Então Jesus faz isso de uma forma mais reservada, tá? E ele, né? Ora ao pai, né, Quando ele olha para o céu né? E fala a palavra, tá? fala a palavra, ele declara a cura, é fatal, isso é, abre tá? E o um milagre ocorre. A fé no servo faz a diferença, talvez você me pergunte, de palavras do autor, né? Mas como manter a fé diante de tantas aflições? Daí, não ser exagero responder que sabemos que não é simples, contudo, entendemos que através da fé em Jesus, testemunharemos o o agir e a providência de Deus é nosso viver. Nesse sentido devemos orar e crer que para o nosso senhor não há impossível porque a nossa fé em Deus faz toda a diferença Lucas 137 trinta disse porque para Deus nada é impossível tá? Então a fé tá? Em Jesus o servo faz toda a diferença tá? para ele não existe o impossível, nada é impossível, tá? desde que nós criamos no fundo do coração e se atrevamos a falar essa fé. A fé do servo produz milagres, podemos dizer sem medo de errar que não basta apenas acreditar em nosso senhor, se não expressamos nossa fé nele. E Jesus, né? Falando, disse a figueira. Tá? Eu coloquei esse texto em Marcos 11, 14. Tá? Nós já falávamos isso um pouco semana passada. Né? Mas aqui nosso autor empatizou de novo a expressão. Tá? Então vou ampliar um pouquinho o texto, a né? explicação. Veja, em Marcos 11, né? 14, diz que Jesus fala a figueira. Ou seja, as pessoas ouviram. Jesus expressa isso. Mais uma vez, a fé não traz resultado se você não expressar ela de alguma maneira. Tá? De alguma forma, seja é falando, seja é levantando as mãos, de alguma forma você deve expressar que você está crendo. Nesse texto, versículo 20: E eles passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Tá, Outro ponto que eu quero enfatizar aqui, tá? que a, o milagre, tá, ele ocorre a partir de uma área que não é visível. Então, ou seja, as raízes, as raízes estão por baixo da terra. Quando Jesus falou, e você pode conferir no outro texto paralelo, tá? diz o texto que imediatamente se secou. E agora aqui disse que ao dia seguinte eles viram. Por quê? Porque o processo para Jesus foi imediato. tá? Quando Jesus disse, nunca mais ninguém coma fruto de ti, para a figueira, fala com a figueira, a raiz, ó, secou. Tá? Ao dia seguinte, as pessoas enxergam o que aconteceu. Mas para Jesus, isso já era fato consumado na hora que ele falou, ok? Você também deve agir assim. Nós declaramos pela fé, nós falamos o que a Bíblia diz e cremos, tá, que já está feito, independente que só depois os olhos naturais enxerguem o resultado. Amém. Meus amados, o texto em Romanos 10 e 10, para reforçar disse: visto que com coração secreto para a justiça e com a boca você faz confissão para a salvação, tá? Então, é, Paulo, ele combina as duas coisas. Crer tem que ser assim, no mais profundo do coração. Eu creio, eu creio, tá? No mais profundo. Agora, não basta crer e ficar em silêncio, tá? Eu tenho que confessar com a boca. Confessar é o quê? Ah, se você procura no dicionário bíblico, confissão ou confessar é dizer o que o outro diz. No caso, falar aquilo que Deus diz. Está escrito, diz a palavra, que Jesus levou todas as suas enfermidades. Então, eu confesso isso com a minha boca. Jesus levou minhas enfermidades. Senhor, muito obrigado. Tá, agora, com a boca você faz para a confissão, para a salvação. Tá? Aí você pode pensar, ah, mas salvação é espiritual. Não somente espiritual. No grego, eu falei, eu acho, da primeira ou segunda lição, no grego, a palavra salvação é zozo. Zozo, no grego significa cura física e também cura espiritual, ou libertação do pecado. Tá? Então, é muito importante que esse texto se aplique aos dois lados. Tanto eu creio para ser salvo espiritualmente, quanto eu creio e confesso. Também, tá? Para receber a minha cura. Amém? Deus abençoe, meus amados. Nós mostramos que a fé é fundamental para o milagre. Ensinamos que recorrer a Jesus é vivenciar milagres. E explicamos que milagres são possíveis aos que creem. Permita-se acreditar na palavra. Deus abençoe, meus amados. E boa EBD para vocês, tá? Lembre-se de compartilhar, deixa seu like, sua curtida. É muito importante que você deixe sua curtida, porque mais pessoas têm acesso a cada curtida que vocês dão, tá? Mais pessoas, né? O YouTube entende que esse material é importante para as pessoas e assim mais pessoas alcançamos. Deus nos abençoe uma boa EBD para os amados irmãos.